Só agora que eu percebi que vocês tiraram os bigodes. Quer dizer, nem todos, né, Renan? O que, que aconteceu, Renan? Ah, curtiu. Curtiu? O cheiro. Ana, curtiu? É, ele gosta, não tem muito o que fazer. Né? Eu quero saber também qual é o grau de comprometimento de vocês com as coisas que vocês se propõem. Ou pelo menos com o que você se propõe, Léo. Continua firme a tua promessa de comer uma pimenta caso a sua equipe ganhe? Sim, chefe. Então vem aqui, escolheu. Não, não, não, não, chefe, essa não, velho. Manda, manda, manda. Pimenta toda a torta, parecendo um alienígena. Que decepção. Não vou, desculpa, chefe. Se a gente ganhar, eu como. Pode pegar uma aqui, então, Júlia. É Nossa, cara, Júlio. Eu fui criado comendo pimenta com meu pai no pão. Uh, pra mim, não tem mistério, não tem medo de pimenta, eu gosto de pimenta. Isso aqui tá aberto para a equipe vermelha Não, também. Tô de boa. Tô legal, que obrigado. Tô de, tô boa, de boa, Muito gentil. Antes de passar a palavra para o chefe, eu quero saber se todos vocês concordaram com a maneira como a paella foi feita e o resultado final do seu Sim, chefe. Sim, sim, sim chefe. Chef. A única coisa que eu tô em dúvida é a questão que a gente colocou só frango. Na equipe vermelha? Sim. Sim, chefe. Um sim mais É. Cheiro, então, né? Mas para mim, ela é mais sopada, não é resolto. Você não mexe, mexe, mexe. You não know, coloca coisas cozidas fora. E tudo tá cozinhando dentro da mesma coisa. Isabela, você tá com um cara de que não concordou muito. É, eu colocaria algumas coisas a mais. A mais? É. Tipo? Eu colocaria cebola, alho, pimentão. Só um minuto. Você colocaria um sofrito de cebola, alho e pimentão? Nunca. Que bom. Que isso. bom que não eu te coloco. ouviram. <risos> Chefe. Você teve nas duas cozinhas vendo o preparo. Pode falar um pouco agora sobre o que eles fizeram. Os dois equipos haviam cometido errores básicos e garrafais, gordos. O limão não é um ingrediente da paella. Eu sei que a paella decora com limão. Sempre tem um limãozinho lá para espremer. Mas é para espremer. Realmente eu nunca vi espremerem no um arroz enquanto cozinha. Faltam aromáticos. La paella tradicional valenciana es un sofrito con pollo, frango y coelho. Un equipo la hizo solo de coelho, el otro equipo solo de frango. En verdad el coelho fue un consenso de todo el mundo, no fue só mío. Faltan verduras, no lleva cebolla, no ajo. no ajo y falta el aromático importante que es el romero. Había comunicación... Em os dois olhando. equipos, mas muitas manos fazem mal caldo. Vamos aprovar Vamos a provar a paella. Keep a azul. A cara da nossa paella está muito aproximada com a do chefe. O sabor também não está tão salgado. O que, que vocês colocaram aqui e como vocês prepararam a paella? É, chefe, a gente fez um, um fundo de vegetais com pimentão de lavera e aliprinho. Douramos a cebola com frango, com um pouquinho de alho também. E aí temperamos com alecrim, temperamos com pimentão de lavera, com curcuma. Colocamos por último a ervilha torta e o, e o, de o peixe de açafrão também. Estava pálido, não tinha vida. Equipe vermelha. A nossa paella está bem bonita. A coloração está muito bacana. Caraca, ferrou. Deu ruim. A gente fez um caldo de legumes e nele a gente colocou a alecrim, as ervas todas. A gente colocou o pistilo de açafrão. Selamos o coelho e aí na mesma panela a gente já colocou o arroz. A gente não fez um refogado com alho, nem cebola, nada. E o arroz bomba e também as os feijõezinhos de dentro da varga. Na verdade, o arroz entra... Uma das coisas que eu percebi, que as duas equipes erraram, vocês prepararam a paelha da mesma maneira que se prepara um risoto. Hum, vocês tostaram o arroz. Isso, no caso da paelha, não se faz. Você prepara o sofrito com a carne, com os legumes. Coloca água, apenas água. Isso vai fazer o caldo. Depois vocês vão colocar a páprica doce, não a picante. E aí sim, vocês vão colocar o arroz direto e vão, deixar, vão terminar de cozinhar. E aí, para finalizar, você aumenta um pouco a chama, que é justamente para queimar o fundo da panela, para fazer o que ele chama de socorrat, que é importante, senão não em excesso. Numa faltou, numa talvez esteja um pouco exagerado. Agora, me diz uma coisa. Essas não são paellas valencianas. Não, são paellas, as primeiras paellas paulistas da história Vai nascer estar dos países. Bom, antes de anunciar o vencedor, eu vou anunciar a recompensa para vocês. Enquanto a equipe perdedora vai ficar aqui amargando, cozinhar e descascar alguns ovos de codorna, a equipe vencedora vai sair daqui rumo ao interior de São Paulo e vão ficar hospedados num resort. Isso tudo oferecido pela Liquigas. O gastronômico. Estava esquecendo de um detalhe. Antes de voltar para essa cozinha, ainda vão fazer um passeio de balão. Lembrando que o gás que leva o balão para o alto é o gás propano da Liquigás. Então é um prêmio para quem ganhar voltar com muito, mas muito gás mesmo. Temos que ganhar, temos que ganhar. Esse prêmio é nosso, precisamos ganhar. E eu acho que nada mais justo que nessa prova o nosso chefe convidado, Jorge de Andrés, escolha a paella que mais agradou seu paladar. As duas têm o ponto de arroz passado, no estão al dente. Uma paella se ha hecho com coelho, que não ha tenido tempo suficiente de cocción tiene ...un exceso de limao. Otra paella tiene el defecto del arroz... ...y no tiene sal. Una paella tiene socarrat, poco pasado. la otra paella le falta tiempo de cocción a las verduras... ...también porque se han hecho por separados, un conjunto, como le ha dicho... ...se cocina todo en la paella, se moja con agua... ...y por último añadimos el arroz. Visto esto... Debemos de decir que el ganador, para mí, en esta edición. Es la paella paulista, amarela y verde. Na hora, cuando sobe aquella energía, aquele êxtase da vitória, eu eh, acho que vale tudo nessa orca. Não tem ideia do que é isso. Eu vou voar de balão, eu vou voar de balão, mano. Eu achei a reação deles bim, bem... porque assim, você é meu noivo, eu acabei de perder pela terceira vez. Será que você não tem o um mínimo de senso de, tipo assim, ficar de boa? Mas quem tá em casa e usa o botijão Liquigás também pode ganhar prêmios incríveis com a promoção Meu Botijão da Sorte Liquigás. A cada botijão comprado nas revendas participantes ganha um cupom e concorre a 12 carros e 6 casas mobiliadas com carro na garagem. É prêmio para vocês e prêmio para todo mundo que está em casa. Chefe, muitíssimo obrigado. obrigado chef. Quem quiser está convidado para visitar os restaurantes do Jorge é, em Valência, La sucursal e Vertical. Então a gente está aqui, temos a oportunidade de estar na frente de um mito da gastronomia espanhola e agradeço novamente. E pode me esperar na Espanha. Obrigado, pessoal. Obrigado. Te vivos. É ridículo. Eu não, não gostei do jeito que foi comemorado, nem nada. E, sinceramente, relacionamento dentro de, de cozinha não dá certo. Eu tô bem chateado, assim, de não poder. E, assim, eu nunca dei de balão. E ela também não. Então, eu ir lá sem ela me, me, me é meio chato, né? Para ele é muito fácil falar assim, ah não, não queria muito que não você fosse, mas eu quero ganhar, velho, não é assim não, tá, começando a misturar joguinho, né? eu chorei, não é de, de chateada, eu chorei foi de raiva, eu fiquei, todo mundo coloca ele lá em cima, lá embaixo, sabe, eu tô, tipo, achando, que é isso, que é isso, não aguento mais isso.